Rushers, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje você está em mais um episódio de ASMR, Alessi um Lemele vídeo onde eu, aqui, às 3 e 17 da manhã, passando por um momento de não querer dormir, não conseguir, no caso, é, decidi gravar este vídeo sussurrado, parece uma noite ser quanto um mais relaxados boa mesmo hoje eu vou tentar em meia hora refazer este desenho de 2014 eu não sei se esse vídeo terá meia hora, se haverão segmentos acelerados ou não mas esse é o tempo que eu vou me dar para fazer isto, eu vou aqui configurar o meu pequeno timerzinho, e vou mandar bala nele, porque eu quero ficar em cima mesmo do tempo. A minha ideia é reproduzir esta arte de 2014 do Baiacu Medonho, que foi o tema de um desafio lá do, do Two Minds, do, do Tiago e da Luísa, ah, onde a proposta era fazer em meia hora uma arte com um tema que era bem simples assim, é, normalmente uma combinação de palavras né? Um adjetivo e uma, um substantivo ali E eu gostava muito da ideia E eu quero tentar refazer Você pode reparar que aquela primeira imagem Aqui em cima Foi exatamente a minha referência na, Naquele começo é, Nessa primeira arte aqui eu, eu, eu usei isso daqui E eu fico pensando <risos> E olha que coisa medonha E eu fiquei pensando um, o que eu não consigo fazer em meia hora hoje Eu não sei se eu vou usar o mesmo padrão de cores Se eu vou só refazer a mesma composição ou se vai, Eu gosto muito dessa imagem aqui Ela é muito interessante para mim é, Vamos ver o que o que acontece né Eu também não sei o que vai acontecer é, é tudo uma grande surpresa de agora em diante Vou começar a contar meu timer E vamos mandar bala aqui Vou tentar criar um shape mais claro que vai ser este peixe inflado. Eu vou fazer ele aqui mais ou menos assim. Deixa eu... É, eu reparei que tinha alguma coisa estranha, eu só não sabia exatamente o que, que era. O modo de camada do pincel estava errado. Acontece, de vez em quando vocês barrem alguma coisa e nem vê. Tá. Vou fazer ele aqui assim. É Engraçado como ele tem aquelas guiarrinhas bem, bem, bem transparentes, né? guerras não, nas nadadeirinhas. Eu não sei se esse desalinhamento, né? Tem, tem uma, eu, acho, eu acho que ele pode estar tá algo mais assim hoje, mais alternado. Eu quero trabalhar agora nesses tons do fundo. Eu acho que pegar um brush aqui bem macio, meio dujento do tamanho. E eu quero reproduzir um pouco daquela aquela mistura de valores que tem ali. Mas eu gosto muito dessa ideia de pegar umas coisas mais dessaturadas, né? Uma saturação, é... É, não é, é? É tem tem saturação, mas não é tanto, né? Porque os tons são bem bem escuros. Apesar que ali tem um tem um grupo de tons, né? De tons muito próximos, é, ali aquelas corzinhas né? essas corzinhas que são bem uma próxima das outras tem um nome para isso eu não lembro agora esse é um vídeo de então eu não vou saber. olha só como isso aqui tá errado ele tem que manter é isso aqui. aqui tá certo tem que manter essa esse toque e como no primeiro eu não tive medo de usar referências nesse eu também não vou ter eu vou usar de forma livre Seja para reproduzir parte ou elementos do cenário ou das referências ali do peixe em si. E eu acho que isso aqui é um, um, um fundo muito interessante. Por ser minimalista, lista, né? Você pode reparar que... Te... Opa! Ah, algo aqui tá bom. Por não ter tanta coisa assim acontecendo. Mas ainda tem muita coisa legal aqui. Eu gostei também daquele brilho iluminado ali atrás. Eu acho que isso pode servir pra gente trabalhar uma uma uma luz de recorte talvez aqui eu vou aqui dar uma e fica aqui uma, uma recomendação de técnica que eu sempre uso de novo essa ideia de pintar uma um shape e depois ir cortando partes dele para para encontrar outras formas eu essa uma maneira muito legal de trabalhar essa exploração de, de shapes né você ir é, produzindo formas, digamos assim, orgânicas mesmo de encontrar essas, esses negócios. É nesse tipo de vídeo que dá coceira na cara, né? Sempre assim, sempre quando você tem tempo. É... Achei muito interessante reparar que no meio desse negócio tem um tom mais claro ali ele tem uma borda azulada. Tem aqui, aqui um, um pedaço que tem um tom mais assim. Eu vou incluir algo assim também. E vamos mesclar tudo isso. Eu vou tacar um motion blur aqui. Um blur um motion blurzinho. É, a janelinha não tá aparecendo aí para vocês, mas não se preocupe. É um efeito muito simples. Algo assim. Acho que passa um senso de velocidade, eu não sei se é exatamente isso que eu quero. Mas eu também reparo que ali naquela referência tem um toque de amarelo, de laranja né, ali no meio Como se fosse um, um reflexo, uma aberração cromática acontecendo no reflexo Talvez por causa de um vidro, né, um, alguma coisa do gênero Eu não sei se isso exatamente agrega no nosso personagem aqui Mas eu acho que se esse efeito tiver mais difuso, quem sabe, talvez aí funcione é, Miller. Você costuma ouvir esse tipo de vídeo? Bom, talvez você costume assistir a maioria dos vídeos do canal e não esteja assistindo esse, <risos> no caso da, do, do estranhamento. Mas vai, vai que vai que é o que você precisa. Você precisa, talvez você precise do Guilherme para dormir. Tá? Aí, ó, coisas que você não sabia. Ou você está tão interessado no processo da arte que que agora você perdeu o sono mesmo. Pô, minha... <risos> que no caso seria um... Né? Então acho que cada um usa os vídeos da Leste Lemeler da, da forma que acha mais interessante Alguns usam só para relaxar, outros usam para dormir de verdade, né? para pegar no sono mesmo eu aqui, Nossa, que saudade que eu tinha de fazer umas coisas assim, sabe? Só focar na, nos tons, nas cores, na composição Ao invés de, pestar, de ficar naquela luta com, com os detalhes e com, com o render e tudo mais isso, isso, Eu acho que esse processo aqui ele é parte fundamental do que é aprender a pintar digitalmente. É encontrar as cores, saber posicioná-las, né, saber combiná-las. E tudo isso, eu acho que esse estudo assim com várias referências de apoio ajuda muito você a começar a construir aquela biblioteca visual que vai te, te guiar durante todo os, o processo de todas as outras artes que você for fazer. É, parece, parece um pouco óbvio, mas... Às vezes não é Mas é a ideia de que É muito mais fácil chegar numa paleta agradável Se você já treinou ela antes Né? É... Eu quero muito tentar vender a ideia De que A cor que a gente tá vendo desse bicho Já é uma iluminação branca Eu não sei se eu vou conseguir vender essa ideia Mas eu vou tentar me esforçar para ver se isso dá certo né, Com isso eu quero dizer que esse tom aqui de baixo para mim já é, já é a parte Branca do peixe E eu quero tentar justificar que ele está sendo Iluminado por tons é, Esverdeados Vamos pegar um brush de borrar Aqui Uma borradinha nessas bordas Uma apagadinha aqui, acho que dá até para gente não, tô mais clarinho assim Eu acho que eu vou ter que clarear um pouco mais para vender essa ideia de branco Eu acho que aqui, aqui ele já, já começa a funcionar um pouco mais Pintar um pouco aqui, vamos pintar um pouquinho por cima também dessa camada é. Agora eu quero fazer um zóio bem bugado para ele assim, um zóio bem... Okay. Um aqui, é, e outro aqui assim, acho que isso aqui pode até ser fora do grupo, pra gente poder brincar com, com esse formato, o Pufferfish na verdade, né, esse peixe baiacu, ele, ele infla tanto que até que o olho dele fica junto, né, Porque o olho dele é maior separado, mas esse bicho ele cresce tanto quando ele infla, que ele, que ele nem parece... Desse tamanho, né? você ver, isso A natureza é incrível. Que adaptações fantabulosas não surgiram nesta busca desenfreada pela sobrevivência, não é mesmo? Olha que maravilha. Parece que ele tem umas antenas ali, né? Nossa, eu acho que... Eu não sei se são as narinas dele que decidiram... Decidiram que... Whatever, bro. I'm gonna get out of here. Sei lá eu queria encontrar um tom agradável para ser esse isso daqui eu acho que ele tem que ser mais vermelho aqui eu tô inserindo pela primeira vez um tom bem diferente do, do que tinha ali antes é, que eu chamo de ousadia vocês viram de ousadia é minha tá minha ousadia tá no ah, tá, por que que saiu aquela cor ah, tava no modo borracha Sempre tem um idiota no modo borracha. Vou tentar deixar isso aqui bem vivo depois com um brush de... É, você sabe o nome, com color dodge depois. Eu adorei esse ponto preto ripilante que tem nesses olhos. Talvez dê pra fazer ele aqui. Opa, muito, muito escuro. Tem ser mais claro, mais claro ainda. Menos saturado. Que eu gosto. Vou fazer aqui esse olho pela metade. É engraçado que como ele tá submerso, a maioria daquelas questões sobre especularidade e tudo mais por ele ter, né, uma pele toda toda ah, molhada e tudo mais, a maioria desses efeitos acaba não acontecendo da forma como a gente iria imaginar. É, eu nem sei como tratar disso dentro do ambiente aquático mesmo acabaram de passar 10 minutos vamos ver se a gente consegue finalizar esse desenho aqui a ideia era fazer ele como uma criatura medonho, um baiacu medonho então é, ah, o que a gente pode fazer para adicionar essa medonhice será que a gente faz novamente é, aquelas sobrancelhas ah, grossas e, <risos> e, e furiosas Acho que a gente poderia tentar adicioná-las aqui, assim. E aqui tentar fazer um, uma transição bem suave entre os valores. Para dar aquela cara de iluminação natural. E quem sabe diminuir bastante a opacidade do pincel para facilitar essa mesclagem aqui. algo assim, algo assim. Acho que vale a pena aqui também tacar um tom ah, de... Fazer um core nessa sombra, né? Porque ele tá sendo iluminado por cima e iluminado por baixo. Aqui eu queria muito que tivesse uma... Uma divisão bem clara assim do... É, dessa parte... Acho que isso aqui vai valorizar bastante pintar esse pedacinho aqui também nessa cor ó. eu acho que tá funcionando, a gente gastou alguns dois minutos aqui só nesse, nesse pedaço mas acho que isso aqui é o que vende a, a medonice do nosso baiacu, não é mesmo? no final das contas, eu acho que tá ficando interessante vamos pintar essa barriga dele mais clara, talvez com um tom mais amarelado porque, porque, porque sim Aqui seria bom ter de novo o cheiro, quer saber? Vamos mesclar tudo, já estou satisfeito A gente mescla tudo isso daqui, eu não vou nem salvar a cópia porque pff, esse desafio é para ser feito em meia hora ah, Não vai ter tempo não Não sei nem se esse vídeo vai para o canal porque eu tô achando que tá ficando uma porqueria. Eu vou avaliar bem, eu vou ver se, se eu achar que isso aqui pode ser de utilidade para alguém Aí eu subo, se não, aí eu não subo <risos> Minha dele horrível <risos> Vamos ver um, Ali, ó, eu gostei Que ali em cima A boquinha dele tá assim, ó que é... tem uns dentes O baiaco tem um dente muito estranho, né? Algo assim O baiaco medonho tá ficando meio fofo, né? mas eu acho que seria um pouco um pouco da meu, do meu feitio mesmo, ultimamente eu acho que eu tenho, eu tenho achado meus trabalhos um pouco fofos e eu, eu gosto eu gosto de uma fofura, eu acho que esse é um aspecto do desenho que eu negligenciei por muito tempo, querendo fazer personagens daorons com espadas gigantes e não sei o que e é legal abraçar a fofura de vez em quando você se vê pensando em outros critérios de de qualidade vamos dizer assim eu acho que isso que é o mais interessante a gente separa muito o que é bom e o que é ruim na nossa cabeça e quando a gente tem a chance de reavaliar isso tudo é maravilhoso vamos deixar esses dentes mais amarelados mais horripilantes mais feiosos Vou tacar aqui uma, uma sombrinha aqui assim nossa eu tô vendo que os dentes deles são bem segmentados então pra gente deixar esse bicho bem medonho Vamos fazer uns dentão meio... meio... <risos> Acho que nada pode ser tão medonho quanto o Baiacu de verdade <risos> Pelo jeito o Baiacu já é uma criatura um tanto quanto medonhosa, né? Tá lá, vivendo e aprendendo Estamos na marca de 16 minutos nesse momento Vamos continuar pintando por aqui ok? Vamos pegar aqui essa outra cor. Uh... Beleza. <risos> eu, já, eu já vi essa expressão em algum lugar. Eu não só não lembro aonde. Ok, vamos fazer algumas marcações aqui assim. Só que eu tenho visto cada vez mais valor, sabe? Tem hora que você não precisa pintar, pintar tudo. Às vezes você pode usar uma técnica que seria mais do desenho uma espécie de rachura pintada, que até que até que complementa bem, dependendo da, da sua intenção. Pode ser que acabe casando. Eu acho que isso é uma coisa que eu estou me libertando também. Eu tinha algumas expectativas sobre como o meu trabalho tem que ser, ou, ou como ele tem que parecer. E quanto mais eu me liberto disso, mais eu vejo o quanto eu não posso fazer. E Recentemente aí eu, eu refiz uma arte. Que eu fiquei assim, nossa, não tem nada a ver com o meu senso estético anterior. E eu acho que isso é, é muito doido. Né? É onde você realmente vê é, a, a, aquela parte que talvez não seja tão a, explicável sobre o trabalho. Que é justamente a, a questão da estética e do, e do gosto pessoal, né? que são aqueles pontos... E você, você acaba descobrindo acho que modificando um pouco o seu o seu ciclo de influências, sabe? O, seu, o grupo de coisas que você assiste consome, quando a gente tá crescendo eu acho que essas coisas são um tanto quanto é, limitadas ou repetitivas. E quanto mais a gente expande o número de coisas que a gente assiste, o número de filmes que a gente vê, o número de histórias que a gente consome, mais a gente vai ganhando a possibilidade de ter outras ideias e pensar em outros conceitos e desenhar de uma outra forma e pintar de um outro jeito. <risos> Esse olho é medonho. Eu tenho, eu tenho gostado muito de, de ver... Onde eu posso ir com essas ideias sabe? Eu Acho que chegou uma hora que eu achei que eu não podia ter mais ideias <risos> eu falei, Agora é só eu Acho que isso, isso na verdade É um ponto que eu tô tentando melhorar muito é, é relembrar Quais foram as lições importantes Que eu aprendi durante o meu processo é, Porque parece que não Não basta aprender É preciso lembrar né? Não basta descobrir É preciso valorizar Depois né? para si mesmo. E é por isso que eu acho que o ensino é tão interessante. Talvez o ensino seja a melhor forma de você... Reforçar tudo isso que... que já passou pelo seu coco. E manter, manter próximo. O que acaba ficando distante com o tempo. <risos> que baiaco feio do cara. É, eu, quero, eu quero fazer algumas... Algumas faixas nele. Eu acho que eu vou fazer uma camada em multiply e eu vou pintar um pouco dessas dessas faixas bem amareladas nele acho que eu vou tentar trazer um pouquinho desse tom aqui para ele vou pegar uma borracha fazer algo assim vou pintar aqui por cima uh, uh que legal isso ó, pegar um um multiply só que um tom bem escuro Caramba, uff, que legal. Eu adoro, eu adoro o mundo das coincidências do, sei lá, meio, meio Bob Ross, né? Ele fala dos, dos né, que não existe erros na pintura, que você tem, são... Uh, uh, como é que era? Acidentes felizes, né? São essas, essas coincidências artísticas que fazem a gente olhar assim e falar Caramba, meu, Olha aqui, que louco, né? Isso se eu tivesse planejado isso nunca teria saído do jeito eu acho que sabe abraçar o, o, o desconhecido no seu trabalho é, o desconhecido parece estar dando um abraço a pessoa qualquer <risos> abraçar o essa possibilidade de que você não tem controle total sobre o seu processo artístico de que vão ter coisas ali no meio Que você nem sabe o que é Influências, percepções, desejos Coisas que você reprime Coisas que você quer expressar E o que isso significa né? eu Acho que talvez Como qualquer outro fenômeno da, Que envolva a psique humana Talvez a pintura e o desenho Sejam também né, Certamente estão sob as mesmas influências né? isso tem muito, Eu acho isso muito louco a gente, a gente sempre pensa na arte como sendo uma coisa tanto quanto removida da humanidade no geral ou talvez como sendo algo especial nela, mas eu acho que ela não é especial, ela é, ela é como ela é como todo ela é como toda outra busca aqui que a gente tem. É uma, uma desesperada tentativa de entender o que você representa no coletivo, né? Eu acho que esse que é o mais doido, a gente... Ah, eu tava pensando sobre isso, né? muita gente fala sobre arte sendo como, tipo, ah, é uma produção que, que envolve técnica e criatividade, que, e que ela tem o objetivo de, de impactar as pessoas, ou de provocar sentimentos. Eu vi essa, essa descrição uma vez, de que a arte a arte tem o propósito explícito de provocar sentimentos. E eu achei isso interessante, na medida de que a arte, então, é configurada não pela intenção do autor ou pela sensação do autor, mas pela sensação do quem observa o trabalho. Isso, isso de alguma forma está errado <risos> na minha cabeça. Uh, não que seja, é, não que não tenha nenhum sentido, mas que certamente tem sentido. Mas me parece uma descrição incompleta do que seria arte, justamente porque eu pratico arte como artista, como pessoa que produz como artista, eu acho esses termos tão, tão soberbos, né? eu como artista, eu... eu como ser humano que gosta de tentar dar, id... dar forma para minhas ideias, tá? dar sentido para aquilo que eu quero me expressar, é, é... eu vejo a arte como um processo que se justifica por si só, muitas vezes, e que de alguma forma a Mona Lisa seria menos arte se ninguém nunca tivesse visto ela? Se a Mona Lisa fosse um processo no Da Vinci com ele mesmo, ela teria menos valor artístico? Sabe, isso é uma, é uma pergunta, porque se, se a interpretação do público e se a, a percepção do público é, é parte constituinte do que é ou não é arte, então... A exibição torna-se o processo que transforma a pintura, uma estátua, ou qualquer outra coisa, em arte de verdade, né? Quando ela é exposta, quando o mundo recebe ela. E eu não sei se isso está certo. Então, parte da minha cabeça, acho que isso, que isso não está certo. Não parte da minha cabeça, acho que faz todo sentido. É, esse é um. Mas novamente. Eu acho que é aí onde, muitas vezes, a gente acaba lidando com um ponto que... É, talvez eu puxe sardinha, porque tem a ver com a minha formação, <risos> que é comunicação social. Mas é, é a ideia que eu, que eu tenho muito forte no minha, na minha cabeça, de que metade dos problemas humanos são problemas de origem comunicativa e não de origem significativa, sabe no sentido de que as pessoas discordam de fato, as pessoas competem às vezes muito mais sobre o significado das palavras do que necessariamente pelos conceitos em si uh, traduzindo que, de que talvez na prática a vida das pessoas seria igual mas a gente quer ter domínio sobre o que os termos significam, sobre o que é vida, sobre o que é sagrado sobre o que é uh, artístico sobre o que é artista né? essas são buscas para se ter os termos e continuar utilizando eles talvez por uma eu não sei por quê mas a gente se importa muito sobre o que as palavras significam mesmo que isso não não mude como você vive vive a sua vida e, e, e lógico faz sentido nós vivemos de representação também né a gente vive de, de tentar se entender no mundo e, e qual que é o nosso lugar nele e qual que é o lugar que os outros vão, vão perceber nele pra gente então é ó, o mundo de representação não é fútil né se eu, em algum momento deu, deu essa impressão não, é isso que eu quis dizer. Mas que ele é de origem linguística, hum, eu não tenho dúvida. assim Pelo menos é, a, é onde a minha cabeça aponta hoje. Onde a minha cabeça aponta. Isso faz o menor sentido esse termo. <risos> Talvez esteja aí um, uma nova expressão pra gente cunhar e começar a usar. Pra onde aponta a sua cabeça? <risos> não sei se, se pro ASMLR esses sons de risada mor mortífera são interessantes. Eu não sei nem se esse papo. Isso aqui, ó, se você um dia quis um, um podcast do Brush Rush, eu acho que isso aqui é o mais próximo que você vai ter. Eu ainda vou estar tá desenhando e eu vou estar tá divagando por algum por meia hora falando sobre qualquer coisa. Nossa, eu acho que isso é uma habilidade horrível que eu tenho. <risos> Ai, ai, quando eu tô com outras pessoas e eu tenho que conversar, eu, alguém me diz: Nossa, que eu achei você mais calado quando você tá em outros ambientes e tal. Eu acho que é porque eu sou bom em devagar em devagar, di, di, no sentido de, de, de não de ser lento, mas de, de ficar caminhando por, ide, é por ideias, né? Por entre as ideias, sem necessariamente ter um objetivo é, argumentativo por trás e é só esse passeio livre por, pelo que. Pelo que as coisas podem significar, sabe? Eu acho isso muito divertido, eu acho que parte da minha mente que escreve hoje, e eu digo mente que escreve no sentido de produzir roteiro e texto e tudo mais, só, só se dá, né? Essa, essa habilidade só se dá quando você consegue pensar, eu, eu não quero dizer por si só, mas é, sozinho, literalmente. E... E isso é um tanto quanto estranho, né? Porque, necessariamente, escrever é, é pensar sozinho, né? É, é, é pensar por si só e tentar desenvolver um argumento onde você, às vezes, não tem a resposta da outra pessoa, não tem nada desse tipo. É exatamente o que acontece no YouTube, é, em qualquer outra plataforma onde você tá gravando para outras pessoas. Eu sei se deve ser o vídeo mais chato da história desse canal. Jesus Maria José. Pelo amor de Deus, alguém me segure. Nossa, Guilherme, nas lives você é um maluco. Tô... Um doido completo, e aqui você tá todo... ...louco. É, pois é. Eu, eu culpo o horário, mais do que qualquer outra coisa. Eu, eu ainda não tô muito feliz com a... ...com a disposição desses, dessa luz. Eu acho que está faltando é, saturação na luz. Hum, isso aqui pode ficar bom, hein? Vou colocar essa, esse tom bem uh, uh, uh, uh, uh, bem saturadão aqui assim. Tirou um pouco daquele efeito todo que eu tava trabalhando aqui com os mas... Olha quanto penteado eu fiz naquele outro Baiacu. Nossa, eu tava maluco naquela época. Eu não sei. Estou achando bem interessante tentar comparar. Faltam 3 minutos para esse negócio se encerrar. E eu ainda não, não fiz tudo o que eu queria, eu acho. Então vamos focar no que é mais importante. Eu vou fazer um pouquinho desses rebatimentos aqui de baixo. Eu acho que eles vão dar um pouco mais de substância para a nossa imagem. E só mais um pouquinho aqui. Eu acho que isso vai vender aquela, aquele senso de iluminação, que é o que, que eu argumentei mais no começo eu quero colocar um brilho bem claro vindo de trás uma luz de recorte porque né, a gente tem ali aquela fonte super iluminada eu acho que faz sentido a gente tentar trabalhar olha aqui uma tipo um subsurface scattering aqui e e aqui também assim pegar o brush de borrar, borrar aqui essas partes. Vamos pegar um um color dodge, pegar uma cor bem saturada, é, só que mais pro claro aqui. Acho que pode ser dentro do grupo. Acho que aqui a gente pode pegar mais assim. Eu acho que aqui funciona. Olha só, é isso aqui, esse esse tipo de hipersaturação realmente dá aquele, aquela sensação de, de, de transparência, né? Talvez dê para abusar bastante disso aqui embaixo do peixe é, e fazer umas veias, assim. É, não sei se ficou, bonito, se ficou bom, mas eu acho que... acho que ficou interessante, dá para fazer algo assim, algo assim desse lado. Uh, quase acabando o tempo, temos menos de um minuto. É, eu queria muito valorizar esses olhos dele, eu tô achando que eu vou deixar esse olho preto para ele voltar a ficar medonho. Eu não gostei muito no final das contas do, da aparência disso daqui. Temos 55 segundos, vou tentar deixar só um pontinho de iluminação medonha aqui nesse olho <risos> muito mais <medonha. risos> ah, vamos fazer uns ajustes de cores rápidos, eu vou pegar esse grupo todo do fundo também mesclar em outro grupo fazer um novo grupo, fazer uma cópia ok vamos deixar esse fundo mais escuro vamos pegar o ctrl L vamos puxar um pouquinho de vermelho para essa cena um pouquinho do verde, tirar ele. Vamos vir aqui nesse fundo, temos 17 segundos. Vamos puxar um pouquinho desse azul aqui, assim. Muito bom. Vamos duplicar, vamos mesclar. Vamos aplicar um Sharpen. E um Noise. E acabou o nosso tempo. Caramba. Acabou o tempo, muito bom. Muito bom, está aqui o nosso remake de Baia Comedonho, vamos comparar as duas artes, eu vou sobrepor aqui é, e ocultar essa imagem, acho que a gente pode, Não, aqui você consegue ver Bem a diferença do Baiaco Medonho de 2014 e do Baiaco Medonho de 2020. Vamos só pegar esse texto. Isso aqui eu acho que já não tem nada a ver com a imagem, né? Então a gente pode editar de forma livre. Tá aqui a diferença de tentar reproduzir o mesmo desafio, Two Minds. O desafio de fazer uma ilustra em meia hora. É, tentando... Isso é muito bom porque faz você focar num processo, qual que é o seu processo, o que, que funciona para você, qual que, sabe, quais são as etapas do que você faz. Eu acho que isso foi maravilhoso para mim no começo, porque eu vi que não dava para eu ficar só experimentando com esse tipo de prazo, de tempo, para fazer. Ao mesmo tempo, você tem que encontrar aquilo que faz o, o, a pintura ter aquela, aquele movimento. E, e tá aí um ponto que eu acho muito interessante, que eu abordo pouco, eu nem sei como abordar isso, eu acho, que é justamente a ideia de que pintar é um processo performático que envolve uma certa fluidez e, uma, uma, e um ritmo nele. Né? Não é só sobre como a imagem fica no final. Tem, tem tudo esse, esse tempo e como você faz para transicionar de uma decisão para outra. De, certamente não é uma imagem perfeita, né? mas eu acho que ela... Atende perfeitamente as minhas expectativas do que eu esperava para esse desafio depois de tanto tempo. <risos> muito feio. Ah, muito obrigado novamente aí. Acho que eu preciso agradecer ao Thiago e a Luísa que. Putz, eu não consigo imaginar minha trajetória sem a influência deles, assim, uh, cada dica importante que eu não recebi do Thiago também, lá no comecinho, e uh, uh, uh, o Two Minds, olha, eu, eu queria estar tá próximo do impacto que eles tiveram uh, em mim uh, com vocês, de alguma forma, porque olha que impacto positivo, que, que diferença que fez. É muito legal ver, às vezes é uma sementinha, né, que começa lá em 2014 também. Eles apostaram muito em mim, eles eles, eles uh, encomendaram aquele bluff de biscuit. Acho que foi uma das primeira vez que eu recebi pra fazer uma coisa artística, assim, de verdade, nessa época. Que era é, ainda, né, putz grila, foi muito bom mesmo, foi assim. Que legal. <risos> Então, pessoal, fica aqui mais um ASMR Brush Rush, Brush Rush AS LMLR, pra você que gostou, deixa aquele joinha, você odeia ASMR, deixa aquele dislike só pra... <risos> Porque acho que é natural, né? Seria, seria estranho, do contrário. Se você gostou do Bayaku, pode deixar um like também, aí eu, eu, eu te entendo, só não seja inautêntico, né? Esse fundo tá medonho, eu sei. Eu tô, eu tô esperando minha tela verde nova e eu modifiquei a minha disposição aqui no meu quartinho. Tem caixas. Tá, tá uma loucura. Mas é... Lembra quando... Não, vocês lembram das primeiras lives do canal? Em 2017? Nossa. <risos> é. Você lembra do vídeo do Baia Comedonho? O primeiro? O que, que você achou desse? Qual vídeo você gostou mais? Diga pra mim aí nos comentários. A gente se vê no próximo. Galera, muito obrigado. Valeu e falou. Ah, but a